teve essa série é, na Lil época Larry da pandemia, Leonard. o The Last Dance, que contou a história do Michael Jordan, que eu foi lançado assisti, na pandemia, uhum. passou Netflix e agora tá passando isso. na ESPN, todo sábado ah, legal, à noite, legal, na ESPN é. 4, tá passando os episódios Bacana, do The, né? The Last Dance, que é um espetáculo que lembra justamente o que você falou aí, do período do Jordan, é. né? do Chicago, anos 90, anos 80 e anos 90 esse momento é espetacular é o Chicago o o, o Michael Nessa Jordan acompanhava um ele, pouco mais ele é o Pelé do basquete né é que eu ia é, pra vocês, a marca um... da roupa até hoje é o cara... o Pelé é o Michael Jordan no futebol ah, eu acho que o Pelé. É, não, o Pelé veio primeiro. É, porque o né? Pelé, Pelé veio primeiro. primeiro né? Pelé, Pelé é o é do é, século, porra. É o melhor de é todos os esportes. E aí tem o sim, fanismo. Ele ganhou o também, prêmio. Porra. O, mexi com o fanismo dele. O ó. fanismo que você ele foi adora. Incomodado. Tanto. Não, ele eu, ficou incomodado. Não, não, foi fato. Isso é fato. Não, dele. sim, ganhou o um prêmio. É, não, mas é. ele é o melhor da história do basquete. Sim, sim. Sim. O Rômulo não concorda muito, não. Vamos tocar ele aqui agora. Não, preciso que eu Porque Eu, perguntei, o porque não. eu... eu concordo o que ele é, é Lebron Eu, eu sou o Lebron sou. É, então. Não, eu já <risos> acho o Lebron <risos> o segundo maior da história. É, o Lebron é é o segundo maior da história. E números, como é que tá isso aí? Em que? Número de pontos, por exemplo? É, é, é. É. É. É. O Lebron tá na reta final da carreira dele. Né? O Lebron tem dois grandes objetivos na carreira dele. Um primeiro é se tornar o maior pontuador da história da NBA. E já é o segundo. O primeiro é o Carinha do Jabá. Carinha do Jabá. Uhum. Anos 70, anos 80, dos Lakers, principalmente. Jogava Bucks de Oclean. E isso agora? É, é, é. Ah, é, tá a gente tem bem de 70 e 80, estamos juntos. Estamos é, é, <risos> Nessa época eu acompanhava. Então, o LeBron, um problema do LeBron é que ele, para General Manager, para trabalhar com os dirigentes e acertar qual elenco que o time vai ter, ele é uma piada. É. Infelizmente ah, ele, ele é paquetão Ele, ele, ele, se, é... Mete, ele, ele se, mete, se mete Péssimo Não escolhe muito mal O último elenco dele Dos Lakers Que nem foi pra playoff Era um time velho Era um time com muita fragilidade de ele ataque Ele escolhe os caras ah, Ele, ele é tem ele... influência isso, Certamente isso, isso eu entender Muita Ele escolhe muita influência. Não. Não, Certamente o Lebron Pelo que ele é Pelo status que ele tem Ele dá opinião Certamente É uma coisa é a da seguinte, carreira dele A questão é a seguinte Tem o GM o GM é. tem o LeBron James no time dele. GM pra minha marca de carro. É, o, o, General é o General Manager. Manager. Ah, tá. É o General... chefe, é o Cartola o amor. Cartola não. É o Cartola amor. Não, não é. Não, não é o que não, não o Milton, não. Não, tá bom. <risos> Sadia! Ah, esse é bom, hein? Ah! <risos> <risos> oh! Macintosh <McT risos> Sadia! <risos> Tanto tem, tem um o Tem o cara, tá. tem o Cartola lá que manda. E aí você tem o LeBron James. Salamitos! Ah! ah <risos> não, não. <risos> bom pra caralho. Vamos Burritos! É, burrito, burrito caralho. é bom, hein? O burrito não. é bom, hein? Olha, eu, o que, o, o que que bom eu tô comendo disso... Porque, bom. É, desculpa de gordo, né? Mas o que eu tô comendo disso no último mês é pela, é pela propaganda da Sadia, Sadia. Maravilhosa... Sadia! Pra senhora. quem tem fome, de NBA. Aê. Desculpa, tá aproveitando, né? Ó o bônus, é o bônus, hein? <risos> Jornalista tem que lavar a alma. A vida inteira contaram essa mentira okay. pra você. Porque contaram, okay, né? Qual? O qual? Jornalismo não faz merchandising. Aí entra o break, tá... Do, o, Jornalista tem que fazer merchandising, <risos> Sim! Então, eu. Claro. Desde, acho que desde que não interfira no que você tá falando no ar. Claro! Você não pode, eu como narrador ou Giovanni, comentar, o comentário dele, ou a minha narração, meu destaque, tem uma influência do meu patrocinado. Aí é absurdo. Claro. Mas é, essa você usar bola, o essa que bola você do constrói. Lebron só não foi melhor do que o Nuggets. É então, mas é. Não, não, não, não é. Vou dar um exemplo. Caraca. Nuggets. É. Eu, eu tô no automático aqui, eu virei o bichão mesmo aqui! Tem que cortar isso aqui! <risos> não, não... <risos> Eu adoro os Nuggets. Só para ter todo o jogo, né? É. é os Nuggets. nuggets é. é o time, o Denver Nuggets. Que não é por causa do frango que chama Denver Nuggets, não. É, é por causa da do pepita ouro. de ouro. É a região que... de mineração, no, né? No Colorado. Isso. Viu, então? Mas voltando... O que a gente tava falando aí? É, eu até então perdi. Carinha do chão. Lebron, Lebron. Lebron. Sim, sim, Mas, não, sim. só então, para concluir. Ele, o Merchan, você vai falar do Lebron. General Motors, o GM. Não, o General Motors. Não para lembrar Mais uma a gente volta para Lebron. tranquilo, tranquilo. Do Merchan. Não. Por exemplo, o que não pode, por exemplo, é, por é, exemplo, a bola Spalding, é Spalding a bola. Que agora é o Wilson, dessa temporada passou a ser ah, Wilson. Passou a ser, ah, ser Wilson. Mudou, Depois mudou. de décadas de Spalding. imagina você ter um merchan de Spalding e fala, pô, essa bola é pior. Não, isso, então, isso aí, aí que aí não, não dá. Aí é ética, né, Pessoal, Mas você, né? ó, você construir a sua carreira, criar uma credibilidade, uma imagem... É mais do que justo que você capitalize com isso. Claro, eu, De eu, forma honesta. Eu tô Como amando pô? ver o Galvão Bueno fazendo propaganda. Eu acho que tem que merece. Demorou para ser liberado para isso. É, né? Mas Demorou. merece, pô. Demorou. Mas, Séculos, mas aí era a TV que, que ia pelo Eu as Demorou marcas mesmo. precisam de vocês, da gente. Sim. Precisa para se popularizar. Claro. Né? Porque adianta, é, o jornalista não pode fazer mexan, aí vai no break, tá tudo lá e o cara não ganha. E a empresa ganha, e o jornalista que faz o bagulho acontecer... É, não, é, exatamente, é uma não injustiça é. total. Eu acho uma injustiça, não, eu não. acho. Uma iniciativa ótima, você vê a Globo hoje fazendo merchan, eu acho que é o caminho, entendeu? É. Porque o, o, o profissional que está ali no microfone, ele tem que ser reconhecido. E, e tem é um outra jeito, coisa claro, também, né? é porque jornalista, em geral, é uma profissão difícil, Sim. com mercado difícil... Você conquistar um salário sólido é difícil. Então, falar que ah, não pode? E isso. você sabe da vida da pessoa, claro, do dia a dia, dia, dia, dia da família, o que tem que pagar, os problemas, que, pagado, é, problemas, que difícil, é isso? É e o teu caralho. talento. Voltando a Lebrão. Tá bom. Gente, Papai Lebrão. Gente, viva aí! Viva, viva, viva! viva! Ah, Mexão! Daqui a pouco adijo para você. O banco descomplicado. Pega a e fala pra você. Um banquinho voltando, maravilhoso. Voltando, voltando pro GM. Sadia. Então, o, o, o cartolão lá, ele não quer ficar mal com o Lebron. Porque ele não quer desagradar é. o cara. Pro cara não sair do time dele, eventualmente Sim, pedir uma troca. É. Então É coisa que... natural. O cara é grandão, é gigante, não importa o esporte. Exato. Ele começa a partir de um momento, aí tem mesmo. Sim. Qualquer um jogador Imagina, de futebol, o cara, não, eu quero esse aqui do meu lado, eu quero montar esse elenco aqui, essa posição, esse setor, o Lebron é assim. Mas, é, mas ele montou. Mas, mas tem que ter um, um bom senso, e aí é, que é importante que o, que o diretor, que o Cartola, ele fala, beleza, esse aqui serve. Esse aqui não, e chega e fala pro cara, esse aqui não serve por quê? Porque ele tá velho, porque Pode ele explicar, você já é. tá com 37, vou trazer, outro Vamos 35, trazer o outro vou trazer outro é. O time dos Lakers tava muito velho. Não tava. Esse dessa última temporada não. nem chegou em playoff, bola. Caralho. Não chegou nem em playoff. E olha é. que é oito vagas por conferência. Ainda tem o tal da repescagem que eu play in em, que os dois. Não, não chegou do nem nisso. É. Foi tava um fiasco. Muito ruim, tava muito e os Lakers é uma tradição gigantesca da Liga. É, é. é junto com o Boston, o que tem mais campeonato, 17 cada. É o Lakers não e o Boston. Chegou, cada um com 17. Não chegou nem em playoff, mas uma o, vergonha. o Lebron, então... quando saiu do Cleveland, ele levou um timaço pra lá, ele levou o Azaia Thomas. Ele... Mas o e... Thomas já tava, depois que ele jogou, mas já não tava bem, não. É, acho que ele perdeu a irmã dele, deu uma zoada nele. O Azaia né? Thomas o um baixinho... É, do, do Boston, ele, é, a, a irmã jo... dele morreu um acidente de carro durante o playoff de 2017. Então, ele tava jogando muito. A irmã Sim. dele morreu, perdeu o encanto. E também, ele sofreu muita contusão, ele não teve sequência. É um, um problema de quadril, ele tem. Mas estava é. jogando demais, Porque né? o, o grande José Thomas é outro dos anos 80, que Sim. jogava no Detroit é, Pistons. Então é esse que eu lembro. É um é ônimo. É, é, é, é um é, é, é. charaço. É um, um pequenininho. Sim. Mas eu lembro que o Lebron levou um timaço pro, pro Lakers. No, no primeiro momento. Não era um no primeiro ano, não. Depois que chegou o Anthony Davis. Depois chegou Anthony Davis. Não, antes... No segundo ano. Não, ele montou um time bom, rapaz. Não, tinha, tinha muito baderneiro. Isso. Era tinha muito, muito... arruaceiro. <risos> era uns caras loucos. Era, era, era... Parecia mais... a fazenda. Sério? é que... Ah! <risos> Sério? <risos> <risos> era ele com diário de show. É. Parecia que alguém Caralho, ia cuspir alguém. Que maravilhoso, velho. <risos> parecia a fazenda do time. <risos> é, mas é mesmo. Era uns caras velhos. Os caras fanfarrão. Que, é, é... J.R., como é que era o nome daquele maluco? Jerry Smith. Smith, nossa! Smith. <risos> o primeiro jogo que eu narrei em loco de NBA foram as finais de 2018. É. Uh -huh. Golden State e Cleveland. Foi um jogo que foi pra prorrogação e o Golden State ganhou, depois varreu, ganhou pro 4x0 a, a série. Uhum. Mas nesse jogo, a Cleveland tava no ataque e o George Hill, que é um jogador de Cleveland, foi pro lance livre e errou. O Jerry Smith, que a gente tá citando, pegou o rebote e ficou segurando a bola achando que o Cleveland tava ganhando por um ponto, tava empatado o jogo, o Lebron ficou louco, vai ter umas fotos, um meme, Pô, o Lebron assim, e o Jerry Swim foi um loucaço, a vida, eu, louca. Eu, eu, é vida louca, o cara erra é. o placar no, no final de um jogo, um de finais, só pra ter uma ideia, Nossa, Mas o Lebron ama tanto louco. ele, é. que depois quando teve a bolha da Disney no final de 2020, da pandemia, a NBA é. fez na Disney, né? O Lebron chamou o Jarry Smith tem um anel de campeão com os Lakers. E entrou pouquíssimo em quadra. Sim, então tem um amor, apesar dessa loucura, entendeu? Então.